Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, é um vídeo muito especial para mim, porque uh, é uma coisa que eu aguardava muito, porque era um dos meus sonhos de consumo, que finalmente chegou. Uh, é um iPhone 6, que eu importei dos Estados Unidos, ele veio nessa caixinha aqui. E a versão que eu comprei foi o de 64GB, o 6, não o 6 Plus, e na versão dourada, que é a que eu acho mais linda de todas. Certo? Então, deixa eu falar um pouquinho pra vocês de como que foi tudo que aconteceu assim. Bom, tudo que foi meu eu ter um iPhone, tá? Uh, só que eu não tinha coragem de pagar mais de 2 mil reais no celular. Quanto mais pagar 3 mil, que é o que custava os iPhones antes do iPhone 6. Certo, então eu tinha esse celular aqui, que é o S4, que foi meu celular por um ano, mais ou menos, e eu sempre gostei muito dele, mas ao mesmo tempo eu sempre sonhei em ter um iPhone, porque eu achei ele muito lindo, muito fininho, e eu sempre achei que as capinhas mais lindas são do iPhone, tanto que antes dele chegar, eu já tinha comprado essas três capinhas aqui, da Victoria's Secret, que eu também comprei nos Estados Unidos porque não acha essas capinhas aqui no Brasil. E elas ficam lindas, os iPhones servem perfeitamente. Coisa que quando eu fui, semana passada, eu tava em Balneário Camburu, aí eu ver as capinhas pro iPhone lá no shopping, e, no shopping de lá, e, gente, eu não sei onde é que eles comem aquelas capinhas, mas não fica certinho assim no celular, sabe? Não serve super bem, não fica super bonitinho, tudo bem certinho, como fica essas que eu já tinha comprado. Aí, ó, que eu cheguei de viagem também chegou essas outras capinhas aqui. Que eu também importei, paguei mais ou menos 15 reais cada uma e elas servem perfeitamente no iPhone. Eu até vou colocar aqui pra vocês verem. Olha só, fica super fininho e super lindo no iPhone. Aqui. Fica aqui a massazinha de fora. E lá, as capinhas estavam custando 40, 50 reais. E eu comprei quase três capinhas dessas aqui, por. Preço de uma lá em balneário, né? Então, com certeza vale muito mais a pena importar. Agora, nós vamos falar sobre uma coisa que todo mundo quer saber com certeza, que é o quanto eu economizei na importação. Bom, pessoal, eu economizei mais ou menos, arredondando, R$ 1.500, ok? Eu importei o meu iPhone diretamente da Apple dos Estados Unidos, eu paguei com um tributos, já com thiago no Brasil foi tributado e ele saiu por R$ 2.400 aproximadamente na verdade tem R$ 2.380 e alguma coisa mas arredondando dá R$ certo? Eu fiquei muito satisfeita, muito feliz Uh, eu não gostaria de ter pagado nunca mais de 2 mil no celular, mas com certeza no iPhone 6 de 64 GB uh, valeu muito a pena. Eu acho que o de 16 GB é muito pouquinho, teria saído um pouco menos, né? Mas esse eu pretendo ficar por bastante tempo, ele tem bastante memória e é bem como eu queria. Eu tô muitíssimo satisfeito com a minha satisfeita com a minha compra. Uh, não, não, se eu pudesse voltar atrás eu compraria de novo e de novo. Então, pessoal... Uh, se você quer saber mais informações sobre importação, se você quer importar o iPhone do jeitinho que eu importei, eu te ensino, tá bom? Se você quer mais informações sobre as minhas importações, quer saber mais um pouquinho da minha história como importadora, é só você acessar o link aqui embaixo do vídeo, que uh, eu explico bastante coisa nele Que se você gostou deste vídeo, provavelmente você vai se interessar também, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pode me deixar um comentário aqui embaixo ou também me mandar um e-mail, é, meu e-mail é laridobler.com, ok? Semana que vem, provavelmente, eu vou fazer mais um vídeo de comprinhas que estão para chegar nos Estados Unidos, mas por hoje era só isso mesmo, para me contar sobre o meu iPhone 6 lindo que chegou. Então tá, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo.